Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Eis-nos aqui para mais uma chegadinha ali em Minas Gerais. Dessa feita, nós vamos na casa de uma de nossas filhas. Nossa filha! Nossas filhas. Não, na casa de uma de nossas filhas. Ah, na casa de nossas filhas. É, de uma de nossas filhas. E aí, nós estamos levando aqui para eles algumas coisinhas E pela primeira vez também Nós estamos levando nossas calopsitas para passear é, Primeira viagem Primeira viagem das calopsitas <risos> São marinheiras de primeira viagem é. Marinheira de terra seca de primeira viagem Estou é. atrás reclamando Porque o Cícero desceu o puleirinho. Porque eles estavam balançando muito e então estavam caindo Agora... Quer dizer, o Nino tá reclamando, o, Lilo, não é Mas o macho, né? O macho a gente chama de Nino. E a fêmea, a Madalena chama ela de Lilô. É. E eu costumei chamar ela de Sililica e ela gosta. É, ela tem dois nomes. É. E ele tá bravo porque agora ele não consegue ver lá fora. <risos> ele fica nervoso. <risos> e agora, gente, todo cuidado é pouco. Pista única. Nós estamos aqui aonde? Estamos... Coisa e Mococa Cidade de São Paulo ainda Vamos devagar e sempre Tem bastante carro descendo, né? Então. É, não só descendo, como também Acho subindo bem. Muito cuidado, né? E atrás tem uma, uma carreta é, Uma carreta bem aqui, coladinha quase é. Precisa de, de ter mais pressa Então, gente, é já isso, muito, não isso Já corremos muito na distância da vida Já corremos demais Agora estamos devagar Agora é devagar <risos> Tranquilo, devagar. parando Sem a pressa de horário de relógio Que Deus nos abençoe cada vez mais para a gente conseguir Nós estamos conseguindo Aí Agora que eu ia ultrapassar, não dá Tá vendo Bem, o carro é lá? Carro. Ele... agora passando e se eu consigo passar vamos ver se eu consigo, né? se não der eu volto não, consigo sim isso é um negócio que a gente certa vê se dá tempo, se não deu, se retorna, ou então nem começa né, não adianta tentar fazer gracinha não, porque daí pronto, acaba toda a felicidade, e... eu vejo o pessoal ultrapassando na, na linha contínua, gente do céu, não dá, e tem drone por aí, que é, é tem drone, ali mesmo na região de Cuiúna já tem drone trabalhando faz é tempo, ele tem parando e não sabe o que é o que aconteceu Mas sabe se o policial rodoviário Tem bola de cristal Não, bola de cristal não tem não Mas tem uma lente lá em cima ah. E agora eu observei Que esse trecho aqui que nós estamos fazendo A gente não faz aqui, é muito difícil né? A gente faz mais lá por Itobi Mas hoje eu resolvi mudar um pouquinho E vim por aqui por Mococa observando que aqui passa muita carreta. Muito mais do que por lá. E aqui tem 5 km a mais em relação a Itobi. Só que a pista aqui é melhor, né? Nós já estamos já na quase que entrando em Minas Gerais. Em Ars de né, velho? Uma vez só nós fomos lá. Sei de tudo pra poder passar na frente da carreta eu não eu vou devagar tô de boa então vamos que vamos. sossegadinho sossegadinho segadinho eu tinha um amigo que ele era filho de nortista, ele falava radinho sossegadinho é nosso amigo lá de fala assim, eu gostava muito dele eu Baiano, né? Ele falava assim também, né? É. Cegadinho. Cegadinho, devagarinho. Esse não é um baiano trabalhador, gente. Ô, me esperto no reboque de parede, hein? É. Seu exaú. É. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu posso ultrapassar, mas tem que ser muito rápido, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. tempo. Não dá tempo. Voltando, voltando e voltando. É que eu falei, se você vai arriscar, risco com certeza, não deu, você volta. Melhor ser um herói vivo. É que é? Um covarde vivo. Do <risos> <risos> que um o herói morto. morto. É, então. E essa aqui é longa, né, bem? 26 metros lá. É. é. porque são dois containers, né? É. Ainda bem que o carro de trás estava bem sossegado, eu tava observando ele lá. Então ele também não veio, se ele viesse aí pra me voltar, eu não voltava Agora aqui já não vou ultrapassar que é curva, tá vendo? Entrou na curva já é faixa, já é linha contínua, aí não dá também Então vamos ficar quietinho, vamos ficar de boa Agora daqui pra frente pessoal, começa a subida de serra, viu? de São Paulo não tem muita serra não, mas chegou em Minas e começa. Sem contar a diferença de pista, né? de São Paulo as pistas são bem mais... por conta da hospedagem. Né? Vendo a traseira desse caminhão muito tempo aí Eu vou desligar, tá bom? Olha só, pessoal Eu parei com a Madalena aqui um pouquinho Então nós estamos com o nosso carro Cheio, né? Graças a Deus de boas coisas para serem Levadas lá para nossa filha E aqui pela primeira vez Eu tô carregando a minha calopsita Essa aqui eu chamo ela de Sirilica Tá comigo já há sete anos E lá do outro lado Nós temos o Nino né Aquele é macho. E essa daqui. Logicamente é fêmea. Essa é uma doçura. Ela não gosta muito de carinho assim. Tá vendo que ela tá fugindo? Ó? Ó, ela não gosta muito não. Mas se tirar daí de dentro, pronto. Aí já vira uma criança. Fica o dia inteiro em casa solto. Eles não ficam presos. Só para dormir. Né, Zirilica? Você tá estranhando? Primeira viagem? Então o que acontece? Aqui nesse pauzinho que agora eu coloquei no alto. Eles conseguem uma visão por aqui, ó. Né? Então eles conseguem ver por aqui, aí tudo bem, eu coloquei aqui embaixo, ah, mas pra quê? ficaram bravos os dois, não gostaram não aí eu coloquei aqui, ó agora tá tudo certo, e pra variar nosso carro vai nessa benção aqui, gente, ó ó dona Lourdes, querida, amiga preciosa, como é que o nosso carro tá hoje, ó, a bênção aqui, ó e assim a gente vai seguindo a vida nós paramos aqui pra descansar um pouco esse aqui é um carro de um amigo meu emprestado. Meu carro está fazendo um trabalho de mecânica. Estamos na beira da pista. Tem um cafezalzinho aqui. Pequenininho, mas tem. Então nós estamos na beira da pista aqui. E Madalena está me chamando para poder me mostrar uma flor que ela viu ali. ó. um Ah, é um cipó. Aqui gente, ó, é um cipózinho. E dá umas florzinhas. Mas é né? como se fosse 9 horas, né? Porque é nove, onze horas, porque, olha só, tem duas fechadinhas ali, ó. É. Olha que delicadeza, ó. Igual eu. É, natureza, natureza, né, gente? Que coisa, né? É um cipózinho aqui, tá vendo? Ele vai enrolando no pé de café, pessoal, ó. Vou mostrar aqui que é melhor, ó. Olha Agora só. Eu não sei se ele é bonitinho, né? Mas não sei se, se mata. É, às café. vezes ele é bonitinho, mas ele vai enroscando no pé de, de café, pode matar, né? Vai saber. Vamos lá então, Preta. Olha só. pela da pista, cidade de Arceburgo. É, ele é, sente falta, né bem? Olha lá, estão lá piando. quer dizer assim, vamos logo, vamos logo. Vocês nos deixaram aqui, vocês não deixaram aqui, não é para deixar a gente aqui, não. Esse é o Nino, o Nino é todo cheio de fazer graça. Né, Nino? O que foi? O que, que tá acontecendo aí? É Nino? O que está acontecendo aí, Pedro? Não tá acostumado a passear, né? Ô, Nino, vem cá, vem. Ele vem gosta muito da Madalena, gente. É de... Mas como gosta da Madalena? E já a outra gosta mais de mim. Ela, a Madalena para pegar, ela, ela faz umas gracinhas, não gosta muito, não. Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa viagem e Deus que nos abençoe mais uma vez. vou tomar uma água Beber água preta? Então bebe. A garrafinha nossa aí, ó. Três litros de água gelada. Bom, enquanto ela bebe a água dela, eu vou me preparar para gente começar a viagem. Recomeçar, né? Pessoal querido, nós estamos passando aqui, hoje eu não posso entrar, não posso parar, mas estamos passando na cidade de Guaranésia. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que o sol nasceu para todos. Aqui em Guaranésia nós temos um querido amigo que tem um canal no YouTube que vocês vão gostar muito de conhecer o conteúdo do canal dele. Vocês vão digitar lá, canal do Wagner Sansão. Entrem lá, se inscrevam Ele é uma pessoa simples igual a gente Eu fiquei de passar na casa dele uma determinada época, não foi possível Hoje também não é possível Ele nem está sabendo disso que eu estou fazendo isso daqui Mas, numa próxima vez que passarmos por aqui Eu quero conhecê-lo pessoalmente porque ele é dos nossos, viu gente? Ele é dos nossos É uma pessoa simples como eu acabei de falar coração bom, Mineirinho da Gema, canal do Wagner Sansão, A cidadezinha está aqui à nossa direita, um lugarzinho também muito aconchegante, com toda certeza, entrem lá gente, dá uma força para ele, tá bom? Wagner Sansão, meu irmão, um abraço para você, do Cícero, da Madalena, um abraço meu querido, mais uma vez, Deus abençoe, e agora, vamos continuar a nossa caminhada, eu dei uma paradinha ali, ali atrás, né, para vocês, se poder também conhecer o que que é um calceteiro, que é o um calçamento feito por aquele senhor que nós acabamos de conhecer, então eu gostaria que vocês Fossem com essa Com essa Força que Deus deu para cada um No nosso canal, né? E vamos apresentando para vocês Um pouquinho da nossa viagem Espero que vocês estejam gostando também Quem não tá gostando muito, gente É o nosso calopsito Tá meio bravinho aqui atrás Nunca saiu passear, tá estranhando Porque Eles não podem ficar no puleiro só eu não gosto que o macho fica no coleiro dela Só que é o só pra ela Tá brigando ali os dois Aí ele tem que ocupar outro coleiro Senão Ela fica brava Que coisa não Guaranés e a Guaranés Estão fazendo um portal aqui, ó Não, não é bem um portal não Não é portal não, eles estão arrumando a entrada para cidade e parece que vai colocar ali alguma coisa, pelo que eu tô observando lá, do Rotary Club. Eu acho que sim, pelo jeito que eu tô vendo lá, é o senhorzinho varrendo ali, passando a vassoura na grama. Do lado esquerdo, nós temos o um portal do lago. Pra ó, mim, pra mim é, rápido, é, rápido. é também dá com uma vassoura. Ali a madeira, madeira, madeira, e nem sei. acordou. cedo, a Madalena levantou hoje, acho que era 4 horas da manhã. não pode falar para a Madalena que vai viajar, não. Senão ela não dorme direito. tem que ficar quieto. Chegar na assinela e falar, Madalena arruma a mala aí para dois dias de viagem. Aí tudo bem. Mas se for lá que vai viajar. Mas é assim. É isso aí, pessoal. Vou desligar mais uma vez, tá? Madalena, conta pra mim o que aconteceu, bem. É o seguinte. Nós somos. Quer dizer, eu fui ali no restaurante comprar Marmitex, né? É uma Marmitex grande, que pra mim, pra ele, tá. A gente come pouco. E aconteceu que quando eu fui abrir a, a sacola, não tem colher, gente, não tem garfo para comer. Aí eu fiquei desesperada, né? Então, como é que eu vou comer agora, Cícero, se a gente não tem nada aqui no carro? E para né? gente que já doa tanta coisa, tem... né? Que nem garfo e faca e tudo mais. E, e não tem aqui para remédio. Aí o Cícero, como ele é muito assim, como é que fala? Cara de pau, conversa com todo mundo, ele foi ali num caminhoneiro que tá cozinhando ali, ó. Mostra lá o caminhoneiro? Vou mostrar. É. Emprestou dois garfos. E a gente vai comer com o garfo emprestado. Ó. Graças a Deus, né, que nós conseguimos através do caminhoneiro que tá ali. Agora nós vamos comer. Aquele caminhoneiro ali, gente, ó, tá com a cozinha para fora fazendo a comida. Ô Wilson, eu tô muito feliz e em nome da minha esposa também eu quero te agradecer. Porque foi uma forma que Deus fez para nós nos conhecermos, ah, certo? Isso aí. Ali, pessoal, minha esposa fez aquele, aquele comentário que eu já, já gravei para vocês. Foi o Wilson que emprestou os garfos para a gente se alimentar. Aí eu disse assim para ele ó Wilson, Deus tem, no, no, na maneira dele pensar, na maneira dele saber o futuro, a maneira da gente se conhecer. Eu estou conhecendo esse rapaz que eu nem perguntei qual congregação que ele vai. Mas pelo jeito dele, ele é um filho de Deus. Me emprestou os dois garfos, nós já almoçamos. Agora eu estou gravando para vocês aqui, colocar no canal, para ele também se sentir de uma certa forma agra agradado por nós. Eu quero te agradecer, não com um muito obrigado somente, mas com Deus te abençoe, e que Deus te abençoe nesse teu trabalho, que puxar isso daqui, ó. eu sei muito bem o que é isso, que eu também fui caminhoneiro, que Deus não só abençoe você, mas abençoe o teu caminhão, abençoe teus caminhos, abençoe tua família, e muito obrigado, viu? Em nome de Jesus por tudo. Tá certo? Então pega na minha mão aqui Pensa a Deus que acompanhe o Senhor Amém. Amém! Eu fico feliz por isso E precisando da gente um dia, esse mundo é pequeno, né? Nos encontrando, nós vamos conversar Amém! Um abraço Pois é, pessoal, estamos chegando Graças a Deus no nosso destino, né? Como a Madonna acabou de falar Paramos ali em Areado Aí nós... Vamos aquela marmita Que no fim veio sem um garfinho, sem uma faquinha Mas a gente tem A graça de Deus de Encontrar gente boa Como nós, como nós encontramos o Wilson Que nos cedeu dois garfos E agora estamos chegando na cidade de consistência. Por que não trazer para fazer algo diferente? É, acho que da tá agora para frente, né? Nossa. Eles vão ser nossos companheirinhos. É gente, eu vejo. Acabei de ver agora que o pessoal não respeita a faixa contínua não, viu? Aqui deu, deu, não deu, deu do mesmo jeito. Isso vão mesmo. quem andar direitinho que não quer tomar um, uma multa brava aí, mas cada coisa que vê aqui já é pontinho olha só, esse cidadão tá trabalhando tá 30 por hora carreta é assim mesmo Soja, soja, né? é soja, bastante soja. Interessante que aqui é região de café, né? E no entanto, esse ano agora plantaram muito milho. Café fino e artesanato. É que a mãe dela serviu um bolo pra gente quando nós fomos entregar o Acho que foi. É. Vai dela. hoje. Falei, não, não, eu me expressei errado. faz foto e vídeo. E nós tínhamos na época, nós tínhamos é, amizade com buffet, cerimonialista, DJ. E chakras, DJ, isso mesmo. E foi onde que a pessoa achou que eu era juiz de O Sim. padre fala que faz casamento. Como assim? É maneira de falar, né? Língua portuguesa, dá a, a essas... Não sei se eu posso falar trocadilho. Essa, essa confusão aí. E eis aqui. A cidade... Ou melhor, a entrada da cidade de Conceição do Parecida. É. Pessoal, nós acabamos de chegar aqui... No... Na nossa filha Estamos descarregando as coisas E aqui tá eu E aqui está minha filha Morando na roça Olha lá De boné e bota e meu presente. Olha o presente de Natal que eu trouxe para ela Um monte de muda Para horta Alecrim, Alecrim, babosa Hortelã Arruda, hortelã, menta Erva doce Gostou? Gostei, eu queria, já queria babosa, a mãe veio lá direto de Limeira, São Paulo, da mãe. Deus abençoe. Amém. Olha, pessoal, eu aqui com os netos, com o Genro comendo um pãozinho com mortadela aqui na Mas roça. Outro, outro, sai da rua, cuidado. Helena, sai da rua. Vem vir no carro. A Cássia foi ali boné porque ela virou roceira agora? E só anda de, de, de boné agora. Só anda de boné. A minha irmã passou ali. Aí a Cássia é roceira lá, ó. Agora ela não tá de bota não, mas. Bota aqui, ó. A bota tá ali dentro do carro. E eu vou. Daqui a pouco eu vou comer. Filma eu aqui, Dani. No seu pai lá. Nossa Senhora. Peraí. Isso uma aguinha aqui, ó. Ó. Ó, vocês não estão tá tomando suco? Não. O senhor deu sapão? <risos> Ai, eu dei sua pão, Cássio, <risos> por que, que você não pegou? Eu palha ia palha falar. É um ah. Eu devia comprar. Assim, né? Ai, que bonitinho. olha, Dani, ah, filma o seu chorrinho. Eu filmei. Nossa, Tira esse pau daí. Vai jogar aí, vai no tocar, Nossa. Tá ruim. Porque, né? Vai. Pega o copo. Tá gelado. Não é tá muito gelado, estupidamente não, mas não tá gelado. Tá gelado sim. Deixa eu ver. Não tá filmando eu não, não, né? Tá. Vai filmar quem? Ah, sei lá. Você que é a atriz? Filma. A paisagem. Uma rosa ali, ó. Oh, Cadê? A rosa não foi nimeira? A rosa ficou na rosa tá aqui. Rosa, você tá junto aqui com nós, ó. A rosa é vermelha ou rosa. Rosa vermelha. É, Bruno Mas nem, né? Pergunta, então. Ah, você que tá tirando. Você tá tirando. Não, ah, eles eu tirei. para assim. Patana, eu não quero. Não. não. Tá bom. Vocês oraram a Deus porque eu não orei? Não, tá? Eu vou tomar nesse canecão aqui Mas eu não vou encher não, tá? Ele falou que ele é ia assim, falar né? com hum? É à vontade Ele olha, pronto. Me é. pai, desculpa aqui viu tomar tomasse frente. Não, como... não tava nem falando nada, tava... ele tava só no sono Não sei nem o que eu ia falar, ué Se viesse é? alguém aqui, eu ia mostrar pra ele Eu sei que eu tenho vou passar o é contato do meu sogro e eu vou falar com o ah, Primeira é vez. Foi, Segunda foi, vez que eu aqui. Você já água. Tô explicando não de passar água. Passar, passar água. não sabe disso aí não. Tem uma rosa bem pertinho é. lá, Dani. Demora pra florir sim de Demora. Demora pra isso